Pensando que loucura é essa vida Ontem eu tava com ela, ha, uma feitoria. Mas hoje o tempo passou, a minha mente mudou Não quero mais namorar, sou da putaria ha, ha, ha. E quando eu te falei que eu tava enjoando Você não acreditou, achou que eu tava brincando Toda hora de ciúminho, isso não é pra mim, não